Fala galera, it's me pra você que não me conhece, eu sou Rafael Oliveira, essa daqui é a Maite. Se você ainda não tá inscrito no canal, eu já peço por favor que se inscreva no canal, dê seu like, compartilha com os amigos, que isso aqui ajuda muito o canal a crescer, galera. E tem um vídeo que a gente não faz faz muito tempo, é o... o... Esqueci o nome. É... Desafio da leitura labial, não é? Já deixei. E esse é o terceiro ou quarto, também que eu não lembro, acho que esse é o quarto. Tudo isso? Eu pô? acho que já é o quarto que a gente faz. É, tudo isso não, acho um pouco. A gente vai ter uns 20 já. A gente já fez 4? Eu acho que esse vai ser o quarto. É, tá bom. Agora o tema é anos 90. Porque a gente é dessa época, né? Eu sou de... pode falar... Eu sou essa época? Óbvio. Eu sou de 88, ela é de... 91, 91 quase que. Olha, você esqueceu! <risos> eu sempre confundo, seu, tudo bem. Eu sou de 88, ela é de 91. Então a gente viveu os anos 90. Então o tema vai ser anos 90. Pode ser uma pessoa dos anos 90. Pode ser uma frase dos anos 90. Pode ser um uma brinquedo, coisa, uma né? coisa, um artista, qualquer coisa que exista, coisa existiu. É uma coisa da nossa infância. Da nossa infância, que existiu nos anos 90. É então o cara um vai falar uma frase, eu esqueci de pegar o fone, pra pôr música. E... Isso é muito dos anos 90. É, ai, ah, é ai. Pra quem não tá ligado, é um joguinho que tinha você ficava numa cabine, a prova de som, com, com um fonezinho assim, ouvindo uma música autona. Aí o apresentador ia e escolhia lá um, um, um produto lá e você dizia sim ou não pra aquele produto. Era um Playstation 4 ou uma escova de dente? Bora aumentar. Ó, vai. Você sabe suas frases de, de cabeça já? Não. O negócio é... Você. Vou ficar assim, ó, pra ajudar. Vai. Eu, eu, dai, não, não entendi. <risos> Alguma coisa da Sprite. Tem Sprite? Guru da Sprite. Não. Olha, mas é o guru do Gugu. Esqueci disso. Vai. Ioiô da Sprite. Gorro da Sprite. Ioiô, ioiô. Ioiô da Sprite. <risos> Você lembrou, né? Vai. Olha isso, quanta tal Vai. Vamos pra segunda. Eu já vi que eu vou acertar todas. Tá na hora do Tamagotchi comer. Meu Deus, é muito grande a frase. Eu <risos> vai. Vai. Era uma coisa que eu falava muito, gente. Oh. Tá na hora do tamagotchi comer. Alguma coisa que eu comprei. Não. Não? Tá na hora do tamagotchi comer. Tamagotchi? Tem tamagotchi? Que eu comi? Que eu tenho? Que eu comprei? Não. Fala de novo. Tá na hora do tamagotchi comer. Eu só entendo o tamagotchi. <risos> Vai. Tá na hora do tamagotchi. Tanta coisa... Comer. Vamos, primeira palavra. Primeira palavra. Tra, tá. Prá. Dá. Tá. Pá. Dá. Bá. Taté. Catete. Nem é assim, mano. Tá. Dá. Tá. Ca. Tá. Isso. Tá ali. Tá, tá lá. Tá. <that> Na. Tá. Na. Lá. Tá ba. Tá... Na... Tá... <risos> eu não consigo, meu Deus. Tá na hora do Tamagotchi comer. Tá da hora o Tamagotchi que eu comprei. Não tem comprei, né? Não, mas é quase isso. Tá da hora... Tá na hora... Vai. Tá na hora... Eu não consigo, eu estou vou desistir desse. Tá. tá na hora... Tá na hora... Do Tamagotchi... Tá na hora do Tamagotchi... Comer. Comer! comer. <risos> Meu Deus, que dificuldade! Só foi difícil, você Tá na você hora pegou do comer. Tamagotchi era é um brinquedinho pequenininho que era tipo um filho, né? Que você queria Não, arraba, e aí às um vezes bichinho. ele apitava do nada. Aí perguntavam, que é isso? Aí a gente falava, tá na hora do tamagoche comer. Eu falava muito isso, porque eu lembro que apitava e eu falava tá. isso. Vamos pra terceira, é isso? É. Vai. A espada era Alice. Alice no País das Maravilhas Não. A espada. A espera a espada. da galera. Não! A espera? Não. Não? Vem A. Começa com A. Não tem, a, a, a, a, ah, <risos> a, a espera. Espada, espada da lei. Era a lei. A espada era a lei. Ah, ah, ah, agora eu lembro. Ele falou muito errado. eu não sabe, eu achava não, Todo mundo achava que o nome do filme era espada da lei. Ninguém, Ninguém. nunca achou. A espada da lei, eu não. Eu achava a espada que a, era a lei. Eu não sabia disso. assim? Todo mundo sabia Vou, disso. Ah, Eu acertei quanto Já três, né? Vamos é. pra quarta? É. Então, calma aí. Ah, essa vai acertar. Será? Calma aí. Vai, certeza. Não é a mamãe. Começou a Eb. É da Eb? A Eb é nos nossa <risos> Não, não é da Eb. Não é a mamãe. Não é a mamãe. Não. É. Não é a, a mamãe. Não é a mamãe? <risos> que é isso? Não é a mamãe, não é a mamãe. Ah, não tem A. É só não é a mamãe. Não é mamãe, não é mamãe, não é mamãe. Não era assim do baby? Não, não é, sei, baby? eu lembro de não é a mamãe. Não é mamãe, não é mamãe, não é mamãe. Não, perde a tonalidade, tá vendo? Não é mamãe, não, não é não a mãe, mamãe, não mamãe, não é mamãe. Ah, não lembro, é, é vou ter que procurar pra por um. É, não é a mamãe, não é a mamãe, era assim. Eu acho que era só não é a mamãe. Ah, não lembro. Não é a mamãe! Eu já estou por aqui com esse negócio de não é a mamãe! Não eu era muito fã é. de família dinossauro, rapaz. Eu tinha um dino desse tamanho assim, meu dinheiro era, Eu andava com ele cima e pra baixo. É a última? É cinco? É. Ah, vai, vamos lá. O que faremos essa noite, cérebro? O que faremos? Olivia. <risos> o que? O whisky? O que? O ique? O colelê? O que? O Nick? O que? <risos> não dá para ouvir mesmo. Faremos? O que vale a música? O que faremos? O que? Faremos? O que valemos? O que faremos? Essa noite. O que faremos na segunda noite? Essa noite. Essa noite? Cérebro. Não acabou? Como assim? Cérebro. Calma, eu já esqueci a frase inteira. estou grande, calma. O, o que, que fazemos que faremos hoje? Faremos o que valemos? <risos> Que essa noite, <risos> o que faremos essa noite, cérebro? O que faremos essa noite, cérebro? Ah, Pique o cérebro! Fique o cérebro! O cérebro. O cérebro. Eu, eu esqueci da frase no mesmo nossa, caminho, sim. até chorei! Pode pro pode alto, porque já vou falar coisa que você não pode ouvir. Tá alto mesmo! Ela falou da Tamagotchi, tem um aqui que é Tamagotchi, infelizmente. Mas eu vou falar com uma uma coisinha, a palavra é difícil, porque fazia realmente parte da nossa amiga. É comigo amiga. já? Não, é com o público que está assistindo. Vou começar agora. Pode ser? Ah, essa daqui é muito da hora. e aí essa é o alcifofo. Não é <risos> nada! Gluglu e salsifu, salsifufu? Gluglu salsifufu? Gluglu salsifufu? Alguma coisa salsifufu? <risos> Eu <risos> não lembro o começo! Gluglu! Gluglu? Gluglu. Yeeyee! Yeah, yeah. Teteia! Não! <risos> Gluglu! Gluglu! Yeeyee! Salsifufu! É, meu Deus! Eu ser de não tem Você, como! Você, pode né? Eu sei. <risos> vamos para segunda Vamos para a segunda Ah, só vai ser difícil ela acertar também hein? Porque você não assistia tanto, eu acho Criado a leite com pera e ovo maltine. O que? Tudo isso? <risos> é gigante Não, criado a leite com pera e ovo maltine. Away! <risos> <risos> criado, como é que eu esqueci a frase? Criado a leite com pera e ovo maltine. É impossível Criado a leite com pera e ovo maltine. Nunca vou acertar <risos> Vai, isso. Vai, vai, vamos lá, vamos, vamos pro par. Criado Que Que alho? <risos> Eu achei que você ia falar quiabo, ó. Oh. Quiabo? Não, não, ah. não. Agora... <risos> Criado. Calma. Com leite com pera. E ovo Maltine. E ovo Maltine. Aê! <risos> eu lembrei da frase. Eu não entendi o que você falou, não. Criado leite com pera e ovo Maltine. É eu eu do Hermes Renato, o o que falava. Ah, vamos pra terceira. <risos> a terceira foi o que ela falou, eu vou tentar disfarçar aqui pra ver se ela. É não comigo? Pega. Vai começar agora, tá, Magosha? Ah, ah, não, não vai! Ah, era isso! É que, você já tinha usado. É que eu falei que é muitas vezes! Que droga, você acertou na primeira! Agora eu vou. essa aqui eu vou ter que dificultar, porque senão ela não vai conseguir acertar esquentinho de dedo. Esquentinho de dedo. Esquentinho de dedo. De Xuxa! <risos> Xuxa parece o esquentinho de dedo. Esquentinho de dedo. O quê? Esquetinho de dedo. Não, não vou fazer gestos, senão ela vai aceitar. Esquentinho de dedo. Parece que tá falando canjicão. <risos> canjicão? Não é esse caminho, não. <risos> Esquentinho de dedo. Esquetinho. Tangerina? Não tem nada a ver. Eu juro que parece. Esquentinho de dedo. lá, ah, tangerina. Esquentinho de dedo. Faz Esquet... pra câmera, vai ver como não parece tangerina. Olha só a boca. Vamos, vamos, vamos tirar o áudio pra ver como é que fica. <risos> vai, vai. Calma. Esquentinho de dedo. Sandy Júnior? Não, mas também é da época, tinha muito skatinho de dedo, tinha uma mini rampa, era da hora, skatinho de dedo. Skate de dedo. Ah, não, não dá, não ó, sei. Duas duas, três, ah, não sei, só duas. O quê? Duas, ó, skateinho. Serginho? não, skatinho, cedinho, skatinho, dentinho, skatinho. Não sei! Calma, esse consegue, tu não vai conseguir, ó, skatinho, esticadinho? <risos> Esquitinho. Esquitinho? De dedo. De dedo! Ah! <risos> Acabou! Meu Deus! <risos> Acabou? Nossa, eu achei que eu nunca ia acertar esse último. Esquitinho de dedo. Nossa, parecia muito tangerina. <risos> Não sei porquê, era tipo Tangirina. Não tem nada a ver com tangerina. Não tem nada a ver com Não tangerina. Tem a ver. Não tem nada a ver não precisa fazer mais esse vídeo. Que não, é, não, é muito difícil. Eu não é gosto porque bom. é muito difícil. Ai, eu sempre tenho ah, é chorando. Certo, eu sempre choro. Se você mais. quiser mais vídeo como esse, deixa aqui nos comentários. Continua. Tá mais... morrendo, não deixa não. Se inscreve no canal. Pode se inscreve no canal, inscreve no canal ativa o sino, compartilha com seus amigos e faça isso em casa também. Na rodinha de família, até aquele tio sem graça pra caramba. Mas na briga. é vai dar Não faz não. Se se Amiga, obrigado. Tchau.